Então, meu eu compadre, compadre eu, no, refém, meu vou, no refém eu vou pedir fuga limpa, papo reto, e no outro refém verdade, eu vou estar pedindo 5 x picanhas e 5 suco de uva, que a rapaziada aqui tá com fome, papo reto, nós tá roubando, que nós tá com muita fome mesmo. Então, 5 x e 5 de uva. Positivo, é o x picanha é sem pica e sem cebola, valeu, a rapaziada aqui é alérgico. Não, tranquilo, já vai sem mesmo. Mano, pode colocar, colocar, colocar muito ovo no, no, no meu. Quero ovo pra ouro caralho. caralho. Quer é, ovo, Pedro? Aí eu tenho que ver com o pessoal lá da, da nossa é. net. Ai, pra ai. colocar ovo, tá? Maravilha. E, ai, e ai. um você pode pedir pra caprichar no bacon e não botar barbecue, valeu? Não, calma aí que eu vou ter que puxar bloquinho de nota aqui pra anotar tudo isso. Perfeito, perfeito, então. Mano, fazer fleca é muito da hora, cara isso é porra. Uma resenha, se puder. Vai, cumpadre. Seria da...